Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Saúde a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O tema deste devocional é Laços da Alma. Laços da Alma ou vínculos da alma. Provérbios capítulo 5, versículo 15 ao 18, diz assim, Beba das águas das suas cisternas das águas que brotam do seu próprio poço. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Provérbios, capítulo 6, versículo 32, diz assim. Mas todo homem... Mas o homem que cometa adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. O homem que comete adultério não tem juízo. E todo que assim procede nessa vida de, do adultério, a si mesmo se destrói. Meus irmãos, sexo não é apenas sexo. Não deixe que te mintam. Você pode até se divertir, mas o ato sexual cria uma energia que irá se vincular ou entrelaçar a sua alma. Aqui, a sua alma é ou são os seus pensamentos, as suas vontades e as suas vibrações emocionais. E a alma da pessoa com quem tu te relacionas com ele intimamente se amarra à sua alma durante o tal ato pecaminoso. Se você tem intimidade, Sexual com várias pessoas ao mesmo tempo Então você absorve várias energias Há uma razão pela qual, aleatoriamente, você se sente cansado, confuso, deprimido Esgotado, irritado, às vezes feliz e outras vezes estressado Por conta é, da, destas energias né, absorvidas é, pelo ato pecaminoso você, você é o espírito, é, passas a não morar sozinho no teu corpo. Por conta é, do ato pecaminoso, tu abres uma porta para que outros espíritos, espíritos maus, contrários, elas tenham acesso à tua casa, que é o teu corpo. Por isso é que, aleatoriamente, às vezes que tu acordas esgotado, esgotada, sem... Motivação nenhuma para fazer as coisas, porque há a interferência de energias contrárias dentro de ti. E isso que foram adquiridas ou foram absorvidas de forma pecaminosa pelo ato eh, sexual. A única maneira de se livrar desses dessas energias ou desses laços ou vínculos da alma é habitar no abrigo do Altíssimo e, a sombra, e descansar à sombra do Todo-Poderoso, que é Deus. Quem é, então, onde que encontra-se o, uh, o abrigo do Altíssimo? O abrigo do Altíssimo é Cristo. Cristo é a justiça de Deus, é a palavra de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o meio pelo qual Deus, então, te salva. Não há salvação fora de Cristo. No livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 1 e ao versículo 2, diz assim, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estas interferências de energias contrárias não podem te condenar mais quando você está em Cristo Jesus. Então, passa agora a funcionar dentro de ti uma nova lei, a lei do Espírito e Vida, que cancela a lei do, do, do, do, do, da, do, da do pecado e da morte dentro de ti. No livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, também diz assim, eh, agora você é uma nova criatura criada em Cristo, Jesus, e as coisas antigas já passaram. Estas energias, esse desenvolvimento, Deus apaga quando tu estás em Cristo, Jesus. Uh, no livro de Salmos, Salmos 91, versículo 1 ou versículo 3, diz que nós devemos habitar no abrigo do Altíssimo, que é o Cristo, o Filho de Deus, e então ali estaremos seguros e à sombra do Onipotente nós descansamos sobre a promessa de Deus, sobre a palavra de Deus, a palavra da graça, do amor, da justiça de Deus, palavra de salvação, de cura, de livramento, então nós descansamos esta é a palavra que eu trago hoje para todos vocês espero que lhe tenha ajudado e abençoado de forma grande e tamanha em nome do Senhor Jesus Cristo Shalom, até mais